fazer um React da Maria Mina, OK? OK, José. Agora eu quero mostrar. Ah, <risos> Passou pelo, o fora pra depois passando o vivo, a vídeo pra depois passando o vivo, o vídeo, massa, meu Deus, vidas. que edição. De tom... Maria Demino. Oferecimento. Usava o Viva diante de casa de Bradesco <risos> Dia das Crianças. meu Deus. <risos> Ela canta as suas vezes pra fazer o PicTurin. Picture, picture louco! Vem, Mano... <risos> <mundo> ah. é... <risos> Vem aí uma novela. Uma novela de mal. Todo mundo tem que nos <risos> curtir. muita aliança, Maria de Minas. isso, velho? Vem aí uma novela. Um penéu mútuo? <risos> ah, não. Meu Deus! Meu Deus! O Ferreira, meu amor! Chico! Chico! Chico! Chico! Chico! Chico! Tenho né? é muito mais que... todo mundo se apaixona por essa coisa maravilhosa. Vamos, criança. esse, vamos crianças! Vamos, vamos crianças! Vamos, vamos crianças! Vamos, vamos crianças! Não, não, não, não, não, não. Eu me em ver esse rosto já, já. ele fez com Alexa Escobar. E tem mais um Deus <risos> <Master> Mestre. <Game. risos> meu Deus, ah, moleque! Ah, Novela das, nove de das nove de Miguel. Nesta segunda estreia a nova Novela das Nove de Miguel Farrar. Maria de Mina. Não, não, não, não. Isso daqui. O que é isso? Agora... É uma mala? É um negócio do backpacks? Agora... Outro <risos> PNG cagado da xuxa. Não, a gente tá falando na televisão. A gente, a gente mano, tá mano, tá até, uma, aqui, até SBC. SBC. S, o... é SBT, né, 20S. Não é, não, tá. Pau. Eu conseguiria fazer um bem melhor do que isso. Umi, cala a boca, maria de é... Gente, Hoje, depois do c... Do João. Sim, você tem uma chamada disso. É, bom, gente, vamos vamo parar de ver isso e ver algo melhor? <risos> <risos> <Eu sou> assim. <risos> Uber mano, te mal feito cara. Que <risos> yeah. belo croma Ele tá Mano, ó, ele tá fazendo discurso lá, ó. Literalmente! <risos> <risos> <risos> Ei, coisa maravilhosa! Ah! Merece um Oscar. Aí depois eu vou fazer uma edição nessa live depois. Depois eu vou tentar fazer uma edição nessa live depois que acabar. Beleza, amigo. Ai, não, PNG. Claro, Cristina. É uma boa. Que vai fazer dessa criança? Vamos lá, criançada. Essas emoções... Não, olha da essa da transição. Da... Meus olhos é, Gente, eu posso mostrar tipo, um pouquinho das minhas edições Tipo, o que, que eu edito é, eu vou mostrar Oxi. um pouco Eu vou mostrar um pouco da edição do, da série ITS. Que? O, o grin saiu? What the... What the É, o cara saiu ah, Ai, voltou, eu vou mostrar um pouco Eu vou mostrar um volta. pouco das. Eu... Eu vou mostrar um pouco Mano, do, da edição que eu apertei porque... o botão pra sair do negócio Controles apenas Boa Zé! Todo mundo ligando a câmera Hoje o cara não vai poder ligar a câmera Porque o celular dele F é... Ai Preparado ai. Ai. pra sofrer Comerciais exposta. Ele sofreu <risos> a minha porra Maria Programa <risos> É não recomendado para quem tem que ir acima de zero. Que acima de zero? Esse programa não é recomendado para nenhum ser humano assistir. É. É. Sendo que eu tô. Necessário, João, Que isso, João, João, João, João. João Olha isso, Jão! Que que é isso, João? De graça. Super, <risos> super econômico vocês conhecem conhece, Magalu? Não. essa não. É essa Não! É é essa não, só vai. Só. <risos> não. Foi passando pelo Viva Video três vezes. E o B de K. a Anaína. Último capítulo. Que bom, eu duas. É e vocês não estão... <risos> Eu chamo de roteiro topper, mano. Diferença? o suficiente Ai, pra mano. mostrar que você pode subir. Eu estou pouco... porco. Eu não tenho. Eu não tenho meu roteiro ah. pra, pra <risos> ver <risos> essa mina. Nesta é. sexta, último capítulo de Maria do Minas. Ele... Ele... Eu assisti a Xuxa com o DC! Eu também! Parabéns aos envolvidos! Eu não assisti aquele beijo amanhã em Vale a Pena Ver de novo! Vale a pena ver de novo, é o cara! Vale a pena ver o meu! Ah não, não, não, não! não. não tô três, um microfone é, meu é, meu meu Cara, cara Cara, cara eu eu Cara, não quero meu pau. cara, Eu chego e vejo isso Mano, mano Mano, o Peter Sunner, Peter Sunner. Ô, oh! Cara, Eu chego e vejo isso, verdade, cara Isso é ruim pra... Eu preciso de um tempinho Para, para minhas crises existenciais e. Cosplay. Ele, ele ir embora. Cosplay de Sayori! É sério, eu vou pegar uma faca. Enfiar no... é, Podemos acabar a live por aqui? Eu não tô aguentando é mais. Gente, vamos parar com essa cúpula da desgraça. Vocês então, não vamos que... continuar, vem do resto! Vem pro tipo... resto, eu Eu não tenho mais sanidade para ver essas. Boa! Vamos LIGAR a câmera! Todo mundo ligando a câmera! De novo! Quero nem ver, vamos vamos, já tô imaginando. Jesus, que câmera 4K do, do, do Green. A transição para essa merda, <risos> velho, <risos> né? tipo, PNG. <risos> Ah, não dá não, não dá essa bobagem aqui, não dá não. Mais 10. De dez anos. Mas ele Mais falou 10, que era pobre. Maria, programação... <risos> <risos> é não recomendado para quem tem que ir acima de zero. E é acima de zero? Extremamente pesada. Extremamente pesada pra te dar... É isso. Mais uma vez. Correto. Ah não, não, não. Parabéns. Olha o gúmero que criou essa merda. E aí, como é que tá a sua sanidade aí, tipo? Minha sanidade tá normal. Tá bom mesmo. Estou mais, estou ok agora. Não. Eu, não. Aí o porta retrato cai Nossa, velho. E esse vídeo na verdade é não é recomendado pra ninguém assistir Pra você não pegar <risos> Olha essa transição <risos> <trânsito>. <risos> não. não A vaca da banda osso Vai. Tem mais audiência que a Globo, isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu vocês aqui. Eu tô fazendo isso que a gente. A gente vai fazer de alguma coisa. Hoje, no ah! do chão, vai lá, né? Abriu, abriu o quê? Pra abrir o seu barril! Abriu! Vem por tudo, nago! <risos> que merda isso! Que merda isso! Essa garota oucha pode ser surpreendente dessas crianças... O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei, pode me ocultar à vontade. Muito. Eu também não sei o que você está fazendo aqui. ...dessas crianças, se você pode, pode comer doce... Que desgraça, é? <risos> de você pode ah. pôr comedoras... É, Mom é, é, momento de é contexto aqui nessa live, é aqui. Só um isso um que, bom, que eu tenho, que eu tenho é a dizer. Uma... Que ele passou é pelo KineMaster duas vezes. Essa série não, amiga, essa série amiga, não. Amiga. Pelo amor de Deus. <risos> Maria Demina. Calma! <risos> eu vou perder minha sanidade mais do que você já perdeu. Ah, ah, mais gente, de 16 anos. Não, não, atuou que eu pedi pra parar um pouco, não é? De muita coisa. Quer apostar? Puta, não. Que não. Coisa. E agora não tem o que fazer da vida. Ai, ah, não, não, não, não. Esse aqui não. ele tá de parabéns por ter pegado vacina do crave e a rosa. Oh, parabéns! Parabéns! Leon vai tentar muitas coisas, Cristina. Muitas coisas, ai ai, adiós! Ai, adiós! Eu sou dessa Deus. casa. De novo, o segundo episódio, de eu novo. Eu Essa... eu... Tá dando um refresco. Olha esse frame, olha esse, eu... frame. Eu... olha esse frame. Eu vou tirar print, calma. Meu Deus, quando eu não estou eu no Stringard, cara, parece que a escuridão está me levando. Tô... Socorro! <risos> a escuridão está me levando, Davi, Davi, me like. Gente, eu estou no escuro, olha só, escuro, a escuridão está me levando aqui, ó. <risos> Quem é está que no chat, privado? No no no tô... Nossa, <risos> não estou entendendo nada. É... É mais um dia normal que já tá live Mano, eu tô, perplexo, eu tô perplexo, velho. Tô perplexo. Eu tô. tô pra... Eu já tô com a infância destruída, faz tempo, por causa de um canal específico. Acho... Carne já... moída da TV estragou já... minha infância. Mostra um vídeo do carne moída da TV para mostrar o que que eu tô falando. Não. Ah. Maria você vai ver um programa episódio Programa episódio da sua tá desgraça nessa novela de mito retardado como eu criei. Os meus olhos, Ai! Mesmo a festa da Maria. Magalu tá muito é corrido. A Magalu é sempre loja. oh, Tem Lojas, sim, vários eletrônicos, lojas. lojas. Sua boa minha Jaime, compre o Jaime Câmara. Neném muita criança, nossas Maria e Eu tenho condições, tem muita criança. Eu e o demais. Que tristeza foi